Oi, é da Via Rabo? Não, eu sei que o nome não é esse Mas vocês só devem estar querendo meter no meu rabo Não, a minha internet caiu de novo E no meio de um vídeo, uma videoconferência importantíssima Aham, uhum, eu espero sim Luan Abreu. É, 134. Um, Abreu com U. 745. Não é Ru, é Lu. 917. LU. 03. D Souza. 03. Com Z. 03. Sou eu aí na tela. Eu sei que meu nome tá sujo. Você quer apagar? É, sou, sou eu em si mesmo. É. Não, eu fui pro Bússia semana passada assim, mas... Mas como é que passa? Não, não entra no meu feito. Não vou te adicionar. Problema na minha região? Minha senhora, eu não sei se consta no seu sistema, mas eu moro na perlinka O único problema que tem na minha região é pão de sal que custa dois reais. É playboyzinho usando camisa da Abercrombie como se fosse um uniforme escolar. Eu não tenho problema na minha região. Verificar se o cabo está conectado? Manutenção? Mas eu não estou vendo técnico nenhum manutenzendo cabo nenhum aqui. Por causa da chuva? Por causa da visita do Papa no Brasil? Por causa de Dilma? O que que Vanessa Camargo tem a ver com isso? Olha, olha, minha senhora, isso não tá legal, olha só, eu tô perdendo minha videoconferência, tá bom? Vocês prometeram pra mim, pra começar, vocês prometeram pra mim, 10 megas, 10 megas, bate no máximo 2. E olha só, olha a televisão, olha, olha que bagunça da televisão de vocês, só dá a Fábio Abud, ó, todo canal que eu passo, só dá a Fábio Abud. Deixa eu te fazer uma perguntinha, minha querida. Pro sinal, vir pra cá, ele passa pela beira-valão? Ah, então tá explicado o porquê desta merda! Este é o Shopping de é 28. A pausa para respirar e a mulher não para de gritar, não tem a rima. Me do hoje, pois é. Olha que, que eu tenho. Que, eu perna de aqui não, palo, eu só, que o pé de palto está. Amor, eu sou Tá, eu tenho reto, tem, é coisa tem vários coisas. Aí. Já dei é, para outro carro. É eu acho que o mundo caso não gostou, gente?